Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer aquele vídeo Conferindo as artes que vocês enviaram pra mim no meu Twitter Com o tema que foi proposto naquela gameplay de Elden Ring Ai, a A 360 Assistir o vídeo, escolher momentos e transformar em thumbnails. Eu pedi para que vocês fizessem pelo menos três. Para que, Guilherme? Para escolher uma das três. E eu tomei a decisão de escolher pelo menos três pessoas, uma thumbnail de cada pessoa aí, que mandou, de cada pessoa não né, porque foram mais de 45 pessoas que enviaram aí os seus trabalhos, eu agradeço demais, eu conferi e vi todos eles um a um, muito obrigado mesmo, muitos me fizeram rir um bocado, <risos> tem vários que são assim maravilhosos, mas eu tenho alguns aqui que além de me fazer rir e divertir, eu falei, hum, acho que dá pra gente complementar isso daqui, dá pra gente fazer alguma, alguma observação legal ou simplesmente também mostrar aqui pra vocês, certo? Então a gente vai fazer isto no vídeo de hoje, dar dicas de de composição dicas sobre organização da imagem da ilustração neste vídeo aqui mas antes da gente entrar nesse assunto eu tenho alguns recadinhos pra você como você já sabe já tá chegando abril, abril tem o quê? A Páscoa, o que que tem na Páscoa? Desconto nos cursos do canal Brush Rush, então já entra no link que tá aqui na descrição, coloca o seu e-mailzinho para você não perder aí a oportunidade de, de comprar os cursos com metade do preço, né? É um dos últimos descontos que tem no ano, antes do final do ano, lá para novembro e dezembro, certo? Então, aproveita, ok? Ah Guilherme, quais são os cursos que você vende? O que que tem aí no seu negócio? É muito fácil, você entra no brushrush.com.br e você pode conferir ali todos os cursos disponíveis que já foram criados aqui pelo canal e com os meus parceiros e colegas aí, como Sebastião lá e Tom Souza, pode dar um confere lá em tudo que está acontecendo e lá naquele site também tem uma aba que chama Para Além do Canal. Guilherme, o que que tem na aba Para Além do Canal? Tudo que eu faço que não tá aqui no Brush Rush, tá por lá, certo? Então lá tem os podcasts que eu participo, os outros canais que eu tive, que eu fiz coisas, então os jogos que eu produzi ou que eu participei criando artes pra eles, né? Tudo isso você pode conferir lá na aba do Além do Canal. E o projeto novo que eu tô fazendo agora, eu tô sendo co-host junto com o Doug Lira aí num podcast sobre ilustração, sobre desenho, sobre pintura, sobre o mercado profissional para artistas. É muito legal, a gente sempre tá com convidados, né? Eu, Doug, mais dois ou três convidados que são da A de áreas diferentes dentro do mercado de ilustração, de desenho, de game, de animação, de 3D. Toda essa turma aí maravilhosa que tem experiências legais para compartilhar, conversar sobre as vitórias, as derrotas, os percalços, dicas, coisas interessantes. Tudo isso você confere no Panelinha da Ilustra, o podcast mais bonito aí, encabeçado né, dentro do universo da Arte Revide, que é um perfil que se você não tá seguindo ainda, o Doug tá Condensando conhecimento de gente, de turmas, de todos os cantos para fazer conteúdo muito legal Sobre o que, que você tem que ter no portfólio para ele ser bom O, que, que, o que, que vale ou não vale a pena colocar para qual mercado você tá... Sabe, tudo isso, todos esses assuntos você confere no Review Então segue aí, dá uma olhadinha Que tá uma, uma maravilhosidade Agora sim, vamos para o vídeo Bota a vinheta aí, Matheus Brush Rush, rush. Estamos aqui no Photoshop, pessoal, e você pode conferir aqui as três artes que eu selecionei, os três rascunhos de Thumbnail, um do Sr. Leonepo, do senhor Almeiro e do Sr. Griborba, aqui, que enviaram os seus trabalhos, as suas Thumbnails, o Griborba que fez imagens, todas as três que ele mandou, são hilárias, foi muito divertido, adorei ver os trabalhos dele, é, o senhor Almiro também produziu aqui um senso de humor simplesmente pela face aterrorizada do samurai que tá aqui no canto, e o Léo também trouxe aqui uma gracinha bem divertida aqui com um, um design mais fofinho pra esse inimigo, né? Mas tem aqui todos eles têm estratégias de composição que eu quero comentar, que eu quero trabalhar em cima delas e ver o que, que a gente consegue fazer em cima disso vamos começar aqui com a arte do Sr. Léo, né? O que, que eu quero fazer? ó Vamos dar aqui uma aquela diminuída na nossa opacidade e eu vou escolher aqui um pincel pra gente desenhar aqui por cima. Agora eu tô reparando que nessa câmera eu tomei pro canto. Pera aí, calma lá. Agora sim. Gente, então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma estratégia que eu acho muito legal. Qual que é essa estratégia? É a estratégia do trabalhar os elementos que estão em um plano e o outro que tá num outro plano. Galera, é que são planos? Planos são esses, esses intervalos entre o que está na frente, no meio e atrás, certo? Então aqui a gente tem esse este bonequinho aqui em primeiro plano, né? Você pode ver que ele tá aqui de boaça aqui na frente. E mais ao fundo, mais na profundidade, a gente tem o, o personagem do Samurai aqui, né? Que tá com cabelo elegante, cheio de coisa, né? É, quem diria. Aqui tem as velhinhas, né? Talvez isso aqui seja um ponto legal pra gente colocar um pouquinho de uma iluminação. Mas... A ideia é que esse personagem consegue ver esse, e esse daqui não consegue ver esse daqui ainda. É, e às vezes é difícil da gente transparecer esse tipo de coisa, quando nós temos personagens assim, bem um do lado do outro, né? Sem ter nenhum tipo de sobreposição acontecendo por aqui, sabe? Talvez um pouquinho de uma sobreposição desse personagem, é levemente recortado com alguns objetos, ajude nessa, nessa a fazer essas sensações ficarem mais fáceis, né? Porque dentro desse conceito de planos, né? Se você for pensar, imagina assim, ó. É muito mais fácil você entender que o objeto 1 tá na frente do 2, que tá na frente do 3, do que se eles estivessem assim, ó. Tá entendendo? Aqui também você pode falar, pô, não, mas o triângulo tá menor do que a, do que a esfera. Então, sim, mas aqui é mais fácil de perceber isso. Então, a sobreposição, isso daqui, gente, é um negócio que, às vezes, o pessoal chama de overlap, né, em inglês. Mas em português, bem claro, é sobreposição Um objeto está sobrepondo o outro Eles estão ali, um encostando no outro E isso é uma coisa importante, né? Porque lembra que o pessoal normalmente fala sobre aquele negócio de evitar tangentes né? Você já deve ter ouvido falar nisso Cuidado com as tangentes, oh meu Deus, né? E, lógico, tangentes são... é importante que você perceba elas Porque muitas vezes... <risos> sabe o que é pior do que objetos que não se encostam? São objetos que se encostam, mas assim, ó Olha que inferno. Aí você não sabe se eles estão tudo presos dentro de um palito de churrasco aqui, né? Se tá tudo isso aqui na fogueira. Ou o que que tá acontecendo, se eles estão conectados, se eles estão na frente um do outro. É por isso que o pessoal fala pra você tomar cuidado com tangente. Não é porque tangente é um pecado que às vezes que não pode ter nunca. Mas é que ela dificulta a percepção da profundidade. Ele dificulta a, sepa a separação dos objetos, certo? Então, aqui a gente pode fazer sobreposição. Aqui a gente pode só fazer um do lado do outro, ou a gente pode fazer a tangente, dependendo, né, dependendo, você pode usar a tangente para um efeito, para um efeito legal sim, sabe, às vezes é um arco que tá, sei lá, aqui, e ele encaixa com uma outra coisa, e a ideia é que esse espaço fique perfeitamente vazio, sabe, você quer criar um molde perfeito para encaixar alguma coisa aqui dentro, aí você vai fazer vários objetos quase encostarem aqui, sabe, então a tangente vai te ajudar a construir... Um formato maior ali, uma leitura De um formato maior, sabe? Aí que a gente vai colocar Um boneco, ui, sabe? Aí ele tá, ele tá moldado Por causa de vários objetos que quase Que criam ali uma, uma, uma linha invisível Sabe? Tem, tem aplicações pra cada uma dessas coisas Sabe? Tudo isso, é, tudo isso Tem um lugar pra elas, mas é, aqui que tá o, a observação com relação a essa cena aqui É que eu gostaria de ver um pouquinho mais de sobreposição Então o que, que a gente vai fazer? Vamos começar aqui com a nossa primeira redesenhação Eu vou aqui fazer um framezinho pra gente E vamos redesenhar essa imagem para ver como a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor essa coisa dos, Da sobreposição, vamos ver Acho que a primeira coisa que a gente podia tentar fazer É deixar essa câmera já é uma câmera baixa, né Mas deixar essa câmera talvez um pouco mais próxima Um pouco mais baixa é, Próximo do nosso personagem aqui, do bichinho, né Talvez ele pudesse ocupar um espaço maior Porque aqui ele, ele ocupa esse... Se você fosse dividir essa imagem assim, né Em quadrantes em, em quatro quadrantes, né? Botando uma cruz aqui no meio Ele ocupa bastante desse último slot aqui Esse personagem também ocupa é, Mais ou menos essa área, né? Mas a gente tem ele bem divididinho aqui no meio Eu tô imaginando se a gente não consegue crescer Esse personagem um pouco mais para que ele ocupe mais dessa ilustração e a gente tenha mais destaque para essa para essa expressividade dele aqui e tudo mais, né? Vamos ver, eu vou tentar fazer algo mais ou menos assim, só pra gente começar a rabiscar. E eu queria pensar talvez numa tendência mais ou menos como essa para as linhas e os tijolos que estão acontecendo aqui atrás, sabe? Então, provavelmente nesse tipo de cena, o nosso horizonte estaria bem mais baixo, portanto a câmera também tá mais baixa. É, e aqui, talvez, a gente pudesse encaixar uma, um, ter, um terceiro ponto de fuga, quem sabe? Mais aqui assim, ó. É, talvez alguma coisa assim. A gente tem um ponto lá em cima, né? E lógico que dá pra gente refazer isso um pouco melhor depois. E imaginar aquele arco ali que o nosso personagem vai passar como algo mais aqui assim. É, se, se for desse jeito, talvez o arco possa ser mesmo maior, porém pra cá. Algo assim. Aí a gente encaixa aqui o nosso... Aquela pilastra que tá aqui, né? E vamos colocar aqui o nosso personagenzinho que vai tá desse lado. Então vamos fazer ele aqui olhando também, né? Eu acho que eu gosto, hein? Eu acho que eu gosto. A gente tá fazendo leves ajustes aqui com relação à perspectiva da cena. E eu acho que tá dando aquele, aquele tom extra que eu tava buscando. E aqui nesse fundo a gente pode colocar... O nosso personagem, fazer com que o bracinho Dele ali, dê uma intercalada Talvez é, Reposicionar a espada na mão dele Sabe, pra gente colocar ali Uma, é, um pouquinho demais dessa coisa do samurai ali A perna um pouco mais aberta é, retomar o, o capacete dele E quem sabe, né, essa característica que eu vi que algumas pessoas fizeram assim Do samurai, tem uma barbinha, tem um rostinho parecido com o meu né? Algumas das pessoas fizeram isso, eu achei isso maravilhoso Vamos fazer algo aqui assim E agora, esse, esse personagem aqui, eu acho até Ele poderia estar, tá, talvez, preso na parede Tá o ponto, né, Guilherme? Até quando a composição pode determinar o conteúdo da minha imagem? Ou o, o briefing da minha imagem tem que sobrepor, sabe? Quando que eu mudo meu briefing por causa de uma composição? Eu acho que é quando você acha que o efeito vai ser tão melhor <risos> do que a, a ideia que você inicialmente se propôs, que, que vale a pena, sabe? Então aqui, eu vou tentar fazer isso com esse bonequinho aqui. Vamos pendurar ele na parede, que nem muitos dos outros bichinhos ficavam aqui também nesse, nesse jogo, né? Vamos pendurar ele aqui, vamos virar a carinha dele para esse lado, fazer ele olhando para cá, dar aquele sorrisinho... Maroto pra ele, a card fuinha que ele tem, as asitas <risos> Ok, ó, põe aqui aquela pilastra e a gente continua fazendo Então, ó, o que que eu gosto disso daqui que a gente fez? Ó, Quais são as, as principais vantagens que eu tô vendo aqui? Uma delas, é... a gente tem uma organização, acho que um pouco mais bem distribuída sobre aquilo que eu falei, né? Se você dividir essa imagem aqui, né, em quartos né, pegando aqui o meio da imagem e tudo mais Agora a gente tem este personagem Ocupando quase metade da nossa cena né? Ele ocupa esses dois quadrantes De forma mais ou menos ah, Bem ocupada né? Enquanto aqui a gente tem esse shape maior né? Mas o nosso personagem está um pouco Menor aqui nela Isso mostra que pelo menos pra gente nesse, nesse momento né, o, o maior foco de interesse é, é a expressão E os pensamentos desse cara aqui né? É sobre ele que a gente está pensando então, eu acho que isso é muito divertido. Isso, lógico. Aí vai depender qual que é a sua intenção. Porque composição, muitas vezes, não é a melhor ou a pior. É a mais adequada para passar uma certa mensagem. Então... Com o maior foco no rosto desse bicho e nele sendo um pouco maior dentro da cena, ele ganha, mais, ele ganha mais destaque, enquanto esse daqui vira só a vítima que vai tomar um belo de um susto daqui a pouco, certo? Outra coisa que eu gosto, a gente mantém uma leitura diagonal, né? Porque a leitura, se você for parar pra pensar, né? A leitura das imagens normalmente começa no canto esquerdo no topo e termina no canto direito embaixo. É assim que nós lemos textos, é assim que a gente lê informações numa imagem. No geral, é assim que a gente faz. Então é legal... É, perceber que a gente tem bichos se escondendo, esse cara vai tomar um susto. E se a sua leitura preferida dessa imagem fosse o contrário? Se você queria ver o um personagem e falar, Eita, onde é que esse personagem tá? Nossa, ele pode ser que tome um susto, sabe? Talvez a, a ordem da, das informações seja importante. Aí talvez valha a pena, dar lhe aquela invertidinha, certo? Talvez valha a pena você inverter e falar, ó, primeiro a gente vai ver o samurai, né? Talvez até esse portal aqui agora que a gente tá com essa outra... Com essa outra cena Talvez fique melhor assim, ó Então aqui a gente vai colocar o samurai E aqui a gente vai colocar o bicho O bicho piruleta Então essa, talvez se, se, a, se a mensagem For mais clara Se a mensagem for mais interessante dessa maneira Aí você tem que tomar a decisão Que for adequada Isso que é o, o desafio de Toda hora que a gente tá fazendo, falando sobre composição, falando sobre desenhar cenas, sobre criar ilustração, é pensar sobre esses detalhes também, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Vamos a próxima imagem e quando eu terminar de fazer essas dicas de cada uma, eu volto para mostrar como é que elas vão ficar com o um traço mais finalizado e aqueles valores mais bonitinhos. Então vamos para o próximo aqui do senhor Alrimo. Aurimo fez ali o personagem completamente morrendo de medo. Então aqui no Sr. a gente tem o personagem morrendo de medo de um lado e aquele do outro, né? Quais são as coisas interessantes dessa imagem? A gente tem uma divisão muito clara, né, de, é, e um pouco verticalizada de tudo, né? Tudo é bem vertical nessa cena. Aí chega o ponto, isso é por intenção, isso é porque desenhar coisas em outro ângulo é muito desafiador ainda. O que que tá faltando pra mexer nesse negócio e às vezes pode ser que uma uma cena central super é, verticalizada super horizontalizada também tem o seu apelo né não é porque tá de frente que tá sem graça não é necessariamente isso nem toda cena precisa estar tá num, num, num contra plonge com plano holandês, por mais que a gente goste Eu gosto bastante Mas não precisa, certo? Uh, então eu vou tentar pensar aqui numa solução Em que a gente mantém alguns dessas, dessa Horizontalização aqui, né? Que às vezes só de estar tá um pouco mais duro, um pouco mais rígido O fenômeno do humor também Fica mais forte, sabe? Também dá pra fazer Esse tipo de coisa é, Eu vou deixar essa imagem só um pouquinho mais fina Pra gente ter um frame aqui mais cinematográfico E vamos ver Vamos ver como é que eu faria aqui desse jeito ó. Deixa eu pensar é, a ideia da pilastra aqui desse lado é, é, é, é muito divertida também, né? Talvez a gente possa reduzir o espaço desse personagem nessa cena, deixar ele um pouco mais baixo, né? E é engraçado, né? Quando a gente fala sobre deixar mais baixo, é porque aqui ele, ele parece um pouco mais acima do centro. Mas dentro de uma imagem é, normal, dentro de uma imagem mais estreita, em altura, deixar embaixo, às vezes, é deixar no centro. <risos> Isso é curioso, porque o... O, o centro ótico, né? Eu já ouvi falar nessa ideia de que tem um tal do centro ótico. E que o centro ótico não é o meio da imagem, ele é mais acima. Né? Se você for pegar principalmente uma, uma cena mais verticalizada, né? Onde você vai colocar o rosto de um personagem? Você vai colocar a cara dele aqui e desenhar ele assim, ó. Você repara que é meio esquisito? Parece que ficou um, um vão aqui. É porque às vezes o centro ótico, o melhor lugar pra você colocar. Eita, Gerge Maria! Oi. Eu tô tomando susto no jogo e na vida real, bateu um vento aqui, fechou a porta, Jesus. Ah, creio em Deus, pai. É, <risos> o melhor lugar pra você colocar isso é lá em cima, certo? E aí você consegue fazer o personagem na sua pose épica e tal. Pisando aqui, não sei o que, segurando a espada e blá blá blá, certo? Porque aqui é um lugar mais confortável para os olhos. Eu sinto que tudo que você põe abaixo disso, às vezes já aparece para mim como embaixo, né? E aqui é como se fosse um novo centro, sabe? Isso também pode acontecer. Mas vamos lá, nesse sentido, então, eu vou tentar fazer, ó, uma, uma coisa com linguagem corporal para a gente ter esse personagem parecendo um pouco mais amedrontado. Vamos levantar os ombros dele, fazer ele segurar a espada um pouco mais próximo do corpo, desse jeitinho aqui mesmo, que nem tá ali na imagem, mas... Vamos subir bastante esse ombro dele, vamos deixar o olhos esbugalhado, a mascrinha e aqui a roupinha samurai dele. Sabe, então aqui a gente já tem uma, uma linguagem corporal um pouco diferente, que já denota aqui né, um pouco mais de que eu, eu, tô, eu tô querendo sim trabalhar uma questão de humor nessa cena. E aqui a gente tem o um bicho soltando fogo lá no fundo, né? E ele tá soltando esse fogo aqui ele bate aqui no chão e tudo mais. Uh, se a gente conseguisse fazer esse fogo, né? Esse personagem ter uma relação ainda mais, mais evidente de superioridade, né? Talvez ele com a cabeça bem mais alta. E agora aqui a gente pode pensar no, no resto da perspectiva dessa cena, né? A gente vai querer ela vista mais próxima com a desse personagem. A gente podia fazer cabeça dele mais para cá e ali ele tá com tá com um babado, parece o Pennywise, né? Ele tem ali aquele negócio. Vamos vamos botar ele levemente lateralizado aqui, abrindo aquela bocona dele e vamos fazer esse fogo mais mais para cá, assim ó. Aqui, aquele negócio sobre a, pose, a sobreposição é uma coisa que a gente tá perdendo um pouco, né? Tá ficando mais tá ficando um pouco difícil. Entender A disposição dos elementos Pô, o fogo tá batendo na lateral do negócio Então, será que esse bicho tá mais pro lado Do que pra trás, sabe? Então isso é, é uma coisa que a gente pode resolver aqui Vamos ver, ó Eu gosto dessa disposição Talvez se esse personagem Se ele tivesse mais aqui assim, ó Um pouco mais ao lado Na mesma pose, tudo igual Só que um pouco mais ao lado aqui dessa pilastra Talvez a gente sentisse um pouco mais... De conforto aqui, ó, eu acho que tá funcionando Então só da gente ter, tipo, como se o centro da cena agora, né, ficasse um pouco mais lateralizado Então essa aqui seria a linha que corta o personagem ao meio e essa pilastra ao meio também E a gente também tem o, esse vilão aqui, né, então a, a cena agora tá acontecendo um pouco mais de lado uh, Eu gosto disso, eu acho que faz a gente ter uma, uma cena que fica com a leitura um pouco mais simples é um pouco mais direta de entender a sobreposição dos elementos e tudo mais. Eu vou dar uma curvadinha aqui para a gente continuar tendo uma leitura, porém ela tá vindo agora da direita para cima para baixo, né? Uma leitura mais assim. Eu acho que faz sentido, né? Logicamente que a gente vai fazer talvez isso daqui. Talvez o fogo, né, seja esse esse caminho para para acompanhar o resto da nossa leitura. E aqui de longe é um lugar onde a gente tem que trabalhar valores de uma forma muito esperta, né? Porque a gente já vai ter Ó, aqui eu vou fazer uma separação bem simples ó. Aqui a gente já vai ter Um fundo Mais ou menos neutro né? Aí a gente pode ter O fogo super claro uh, Mais ou menos para cá E para esse lado do personagem Quem sabe iluminando também aqui Partes desse bicho é, E aí a gente pode ter Tudo isso que tem aqui né? Toda essa, essa parte que tem O, o personagem se escondendo um pouco mais escura. Talvez só com uma atenção ou outra aqui pros olhos esbugalhados e amedrontados dele. E quem sabe o fundo aqui também, né? Pode ganhar um, uns tons mais escurecidos assim, certo? Então aqui a gente já consegue ver, você já consegue imaginar aqui uma divisão da, da hierarquia de leitura dessa imagem, né? De, de sobreposição também. Os valores também ajudam nessa coisa da sobreposição, né? Da, da interpretação da, da profundidade, mesmo numa cena que não tenha... Tanta profundidade assim, né? Então aqui a gente já consegue fazer isso de uma forma mais natural, certo? Desse jeito aqui, assim, ó. <risos> <risos> isso, isso é um rascunho de thumbnail, gente Isso é um rascunho de thumbnail É, é, o, é o protótipo de uma ideia que tem já algumas boas direções, sabe? Algumas, algumas, algumas coisas interessantes é, é, Curiosamente, a gente tá fazendo uma leitura muito similar com essa da primeira imagem Mas que ela é oposta, né? É a versão, é a versão inversa dessa daqui, né? Enquanto desse lado nós temos... E uh, você pode reparar, ó Até a disposição, a gente fez a mesma cena a gente fez a mesma coisa, sabe? Aqui ele tá mais embaixo e aqui ele tá. O, o, o vilão tá mais em cima. Ele ocupa um espaço maior na cena, esse aqui ocupa um espaço menor. Olha que loucura. Só que, olha que doido. Nesse caso, o personagem tá mais ao fundo. Olha que interessante. Nesse caso aqui ele tá ao fundo e esse tá na frente. E aqui a gente tem o contrário. Ele tá na frente e esse tá no fundo. Só que esse é um vilão grande e esse é um vilão pequeno. Mas até mesmo o vilão pequeno pode parecer mais imponente, pode dar mais medo na sua composição se ele ocupar uma área maior, se ele estiver mais próximo da cena, se as coisas estiverem funcionando desse jeito, né? Aqui a gente tá tendo o nosso personagem oculto nas sombras e com certeza nessa cena daqui o ideal seria fazer o oposto. Então vamos já colocar aqui um pouquinho de luz e sombra só pra gente entender como é que ficaria esta cena. Vamos jogar isso daqui aqui pra baixo e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui aqueles tons mais claros, né? Que estariam aqui por volta das velas, talvez iluminando aqui parte do nosso personagem. Os tons mais escuros provavelmente estariam aqui atrás e dentro desse túnel, né? O túnel aqui mais, na parte mais funda desse nosso túnel. E com certeza desse lado a gente também consegue esconder muita coisa aqui na escuridão, né? A gente esconde aqui vários desses elementos Em áreas mais escuras Bota um, um pouquinho de uma influência mais clara Aqui pra lá Quem sabe na espada do personagem Vale a pena que tem uma, uma parte mais, mais clara E aqui a gente esconde Na escuridão Esse nosso personagem é, Vamos colocar essas linhas aqui Vamos pintar tudo de vermelho só pra, é, Tudo de preto na verdade só pra, pra a leitura da imagem ficar um pouco mais simples né ah, E aí quem sabe a gente pode fazer um pequeno recortinho aqui, só para a gente não perder de vista esse personagem e saber o que está acontecendo aqui nessa cena, certo? Então, aqui um rascunho, um rascunho. Eu gosto, eu gosto. Olha que interessante a mesma configuração de cena servindo para propósitos diferentes e com a distribuição é engraçado é muito engraçado como a composição que funciona né você pode aplicar fórmulas parecidas para coisas completamente diferentes agora vamos dar uma conferida aqui nessa outra cena que tem uma tem uma uma ferramenta muito interessante aqui acontecendo nela. Vamos apagar esse rapaz aqui. Então aqui na cena do Gui Borba, que é a última que nós vamos fazer aqui hoje. Pessoal, vocês estão curtindo? Você gostou do vídeo até nesse momento? Tá sendo útil para você? Tá sendo interessante? Fez você pensar mais sobre esse assunto? Por favor, deixa um joinha aí. Comenta o que você gostou. Se teve alguma dica que fez sentido para você aqui nos, nos comentários do vídeo. E fica ligeiro com a promoção que vai chegar agora em abril. Porque o curso meu e do, e do Lailton Souza falando sobre... Tudo isso daqui, com mais detalhes, com mais profundidade, você consegue pegar com 50% de desconto no próximo mês, hein? O Giborba, o Giborba fez a cena da cabeça virando do avesso, que é um dos momentos mais maravilhosos da gameplay, né? E aqui, ele também colocou esse detalhe do menos 10 aqui, né? Que é o... traduzir, meu golpe não, não doeu nada, né? Uma piadinha interna de jogo, assim, muito legal. É, uma coisa interessante que a gente tem nessa arte do Giborba, eu acho que é... A vontade dele de reposicionar o rabo desse bicho, né? Ele podia colocar o rabo dele, sei lá, mais pra trás, ou, ou simplesmente excluir ele do frame. Mas o fato dele trazer esse rabo aqui de volta, eu acho que traz um gestual maneiro pra cena. Eu tenho essa impressão aqui, ó. Tá vendo? Porque tem a espada, tem a orelha do bicho, tem a fluidez da capa, tem, o, tem as costas dele, né? Tem, eu, eu sinto um gestual que puxa uma linha que volta pra cá. E essa linha, querendo ou não, essa espiral, ela acaba caindo aqui no personagem, sabe? Pô, Guilherme, você tá maluco, você tá vendo coisa onde não existe. Pode ser que não tenha sido a intenção declarada do Gui, do, do Gui Borba aqui, mas aconteceu, eu tô sentindo esse fluxo, sabe? Então isso é legal essa, eu, eu sinto meu, a condução assim do olhar. Outra coisa que acontece por causa desse fenômeno, por causa da gente ter um elemento à esquerda e à direita o personagem mais ao centro, é que dá uma sensação assim de que ele tá, a gente tá numa, numa situação de combate próximo, mas o nosso personagem tá preso aqui no meio, né? Ele tá... Ele tá encurralado, literalmente né? ele tá cercado aqui pelo vilão, pelo inimigo, o inimigo cerca ele, o inimigo faz um frame em volta dele, e isso dá uma sensação meio claustrofóbica aqui para essa cena, e isso daqui acontecendo é muito legal também, então esse é, um, é outro recurso muito legal de você limitar o espaço que o seu personagem principal tá ali né? ele tá, ah meu Deus, tá sendo pressionado pelo negócio, talvez aí, aí vai depender de qual que é a intenção da imagem talvez coubesse um clássico, um risquinho, uma linhazinha de ação, de quadrinho, de mangá, pra dar uma ajudada nessa, nessa sensação de a cabeça virou, sabe? Isso é uma coisa que pode também ajudar aqui a gente. Eu gosto também que se, né, se você for tirando essa relação e, e aquela relação da claustrofobia, a gente ainda tem uma leitura... Meio, meio aqui, assim, né? Pelo menos da cabeça do personagem Até, até aqui, né? Dá pra, dá pra seguir os olhos do personagem Os olhos do vilão, do vilão e, e, a, e a postura do personagem Aqui, né? A gente tem isso daqui Eu tô pensando como é que, Se eu tenho como propor alguma coisa Que amplie todas essas Todas essas dicas visuais Que estão acontecendo aqui, né? E tem muita coisa legal acontecendo Nessa arte do Borba. Além dos valores Além da iluminação, né? Além do... Uh, do humor também, que é um, é um extra maravilhoso. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que, que a gente consegue fazer aqui. Eu, peraí, que tá muito pequeno agora aqui esse frame. Tá, vamos pensar. Vamos pensar. Sobre aquela ideia de sobreposição. Tô achando que seria isso, hein? Tô achando que seria isso. Vamos ver, ó. Vamos ver se a gente conseguir pegar a cabeça do, do bicho. Colocar ela mais aqui assim. <risos> o bicho feio. Fazer a capinha dele aqui, né? Balançando. A gente ter o nosso personagem. Dando uma espadadinha, mas sem muita eficiência. Aqui, aqui o rabo, né? A parte que o rabo sobrepõe com o samurai é, é só esse cantinho, né? Talvez se este rabo sobrepôr o samurai mais cedo, a gente talvez consiga aumentar essa sensação de, de proximidade e claustrofobia aqui, né? Quem sabe fazer ficar um pouco mais evidente também que o bicho tava, tá de costas e virou a cabeça, sabe? Talvez. <risos> talvez deixar aqui, ó. A mão dele mais pra esse lado. Talvez funcione. Vamos reduzir um pouquinho isso. Tentar botar, talvez a perna aqui do samurai, né? Que nem tava ali. Vamos, vamos aumentar o shape desse, desse personagem aqui também. Bundão de gato dele. Quem sabe, quem sabe a gente trabalha também aqui o, o elemento do susto. Do samurai tá passando. Uma espadada que não fez nada. Vamos colocar os olhinhos aqui, assim, ó Será? Será que fica melhor? Eu não sei, eu não sei Aqui eu tô achando que a gente tá muito... A gente tá... Nós... a gente tá nos terços aqui, né? A gente tá nos terços Nós estamos nos terços Eu sinto que eu tô perdendo aquele gestual gostoso Que eu tinha comentado, que faz essa... Essa leitura acontecer, sabe? Então ela, ela implica aqui um, um certo remolecho eu tô querendo trabalhar a sobreposição e com isso talvez deixar o personagem um pouco maior aqui na cena Mas eu ainda quero que ele seja pequeno em comparação com o bicho, né? Porque esse bicho não é tão grande dentro do jogo Mas a gente pode dar uma exacerbada nessa sensação, né? Então vamos só tentar pegar esse samurai Deixar ele um teco menor Agora, será que um angulinho aqui? Um angulozinhozinhozinho Guilherme, você tá fazendo um contra contra-plogê pra não lodez? Talvez eu esteja <risos> Mas talvez tudo fique melhor com o <risos> Quem sabe aqui, ó Uma visualização Do teto hum, Isso eu acho que pode ser uma boa, hein? Sabe quando você tem, assim, a, aquelas linhas radiais vindo do teto, né? Que marcam aqui o nosso ambiente Talvez aquele, aquelas pilastras que a gente tinha, né? No, no nosso cenário, lá no jogo é, aqui é só o teto de uma caverna e tal, mas tanto, não, tanto faz Só da gente ter essa, essa cena, com esse tipo, tá vendo, é quase como se tivesse um olho de peixe ativado aqui agora Sabe, a gente tá tendo quase que isso daqui assim ó uma... <risos> Tá entendendo? Os raios fluindo Eu gosto, eu gosto muito, eu gosto muito, muito, muito mesmo, eu gosto bastante Vamos colocar aqui aqueles valores bem simplificados que nem a gente fez em todos eles só pra gente ver como que a gente trabalharia isso Eu gosto, eu gosto muito da, das estratégias aqui que o Guy Borba trabalhou, sabe? De pegar aqui e fazer o personagem com as costas iluminadas, né? Isso é muito legal A gente colocar ali aquele, aquele fundo mais escuro Que ajuda a gente a silhuetar esses personagens, né? A gente consegue valorizar mais eles aqui Vamos pegar um, um tom um pouquinho mais médio Só pra gente fazer uma, uma gradaçãozinha aqui assim e o personagem em si, né, Ele é feito de pedra, então ele pode ser um pouco mais escuro também Que não tem problema Ó, interessante, interessante Vamos pegar um tom ainda mais escuro Só pra gente recortar bem recortado Esse tom tá um pouco escuro demais, eu acho Mais atrapalha a leitura do que ajuda Se tão escuro assim Vou selecionar aqui, ó Com a laço tool Tudo que não são os nossos personagens Só pra gente trabalhar aqui uma... Ou tudo que são os nossos personagens, né? Inverter Eu vou Dar uma pincelada mais aqui assim Só pra gente ver essa Essa relação bem Bem estabelecida O zóio do bicho Certo? Aqui o nosso personagem aqui embaixo Ficou uma cena menos bem-humorada e um pouco mais medonha, né? Mas eu acho que isso, dependendo da intenção aqui, pode ser, a, pode ser uma boa. E vamos tentar dar um, um grau nessa espada aqui, assim, só pra espada ficar aparecendo. Aqui um, um micro-hit ridículo ali. Olha só isso, gente. Olha que coisa louca, né? É Uma câmera deitadona no chão, a gente vê o negócio... Você vê assim, nossa... E a gente tem aqui algumas das, das coisas que eu gosto muito... Né, da, da composição aqui inicial do Giborba Que é essa sensação do personagem Tá sendo agarrado pelos lados né, Por todos os lados A cabeça do bicho virando ele grande Maior do que o nosso personagem Mas a gente tem essa visibilidade do teto agora Que eu acho que ajuda a deixar essa cena Um pouco mais, um pouco mais medonha né? E tá aqui gente Olha só o resultado Preliminar aqui das nossas orientações Das nossas dicas de hoje Nossas eu digo do Brush e do Rush <risos> com relação às composições que vocês enviaram pra mim nesse desafio, gente Eu gostei demais de fazer essas pequenas com, com coisas aqui Esse vídeo provavelmente vai ficar gigantesco E eu não tô nem aí, você que se vira, você que lute Pra assistir esse vídeo inteiro E eu vou agora aqui Dá um tempinho, né? Eu vou beber um copinho d'água. Eu vou voltar e fazer um timelapse aí que você vai acompanhar dessas três artes. Eu vou fazer um traço um pouquinho melhor e redefinir um pouquinho esses valores só pra você poder ver as três imagens finalizadas aí que serão as, as, as dicas em cima dessas artes. Só pra gente fechar em um ótimo tom aqui esse vídeo, certo? Então, te vejo do outro lado. <música> <risos> eu acho que eu me empolguei um pouco Talvez, talvez isso tenha acontecido Mas tá aqui, gente, a versão finalizada dessas três thumbnails aqui Rascunhadinhas com os valores mais bem definidinhos, né? Tem aqui o primeiro, o impzinho aqui pendurado na parede Aguardando o nosso personagem aqui com um cara curiosamente parecido com a minha É só um detalhe E aqui embaixo, esse eu adorei trabalhar Esses valores mais extremos, sabe? De ter que lidar com fogo o fogo, o fogo é aquela coisa, né? É um elemento tão, tão claro, tão forte, que quando você vai filmar fogo, você tem que compensar, né? Então você, você diminui a sensibilidade do, do sensor da câmera lá, você vai diminuir no ISO, e aí você consegue ter esse contraste maior, né? O branco fica super claro e o escuro fica super escuro também, né? As partes escuras ficam mais escuras. Então eu tentei trabalhar um pouco disso daqui nesse personagem, né? Então ele tem muito contraste de claro e escuro dentro dele aqui. Mas eu, eu gostei demais, assim, do, do, de tudo que tá rolando na cara dele <risos> E eu tentei <risos> pegar aquela expressão que tava ali na, na, na original, né? Então, se a gente for puxar aqui as referências que eu tava aqui do lado, né? Então, essa primeira é essa primeira aqui Isso daqui que eu tô usando é o tal do Puri para pra quem não sabe, ó Então, aqui, as, esse primeiro remake, mais ou menos aqui, né? Esses dois aqui primeiros, ó Desse jeito, então os originais Aqui, é, tentei capturar Esse olhar aqui <risos> No nosso, na minha versão Tibi, né, e ele soltando Fogo aqui, mas eu fiz essa coisa, né De conectar esses dois de forma Mais clara, com essa leitura Que vai acontecendo de um canto pro outro, né Porque aqui a gente tem o personagem e o Outro personagem, então eu acho que aqui a gente tem essa A conexão deles está mais evidente Aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu dei aquela invertida, né? E, e você pode ver que eu inverti essas duas, né? Eu quis colocar o personagem maligno e fortão mais à esquerda nesse, pra, ele, pra gente acompanhar o lança-chamas e encontrar o nosso herói aqui é, morrendo de medo. Eu acho que isso, isso é legal pra essa imagem. E pra essa outra, eu acho que o contrário também vale a pena. A gente começar com o personagem morrendo de medo e chegar no vilão escondido, sabe? Eu acho que a, aqui a, a leitura, pra mim, faz mais sentido dessa forma. É... E aqui embaixo, ó, se a gente arrastar Temos a nossa A minha versão aí, né da, Daquela última, é engraçado porque o, o rascunho, o meu rascunho Acho que ele tem muito mais energia por causa dos Shapes mais blocados, talvez por causa de, Da presença desse bracinho aqui, né uh, Eu acho que eu perdi um pouco Dessa energia, mas a gente pelo menos tem A clareza visual ali Uma coisa que eu tentei trabalhar nesse aqui Foi não usar o O, o, o escuro pra fazer O molde aqui da minha da minha cena, né? Porque uma coisa que eu reparei é que dentro dessa, dessa fase... Algo que a gente até tinha no fundo era esse, essa névoa mais brilhante... Que separava ali o, a profundidade da, daquela caverna, né? Então eu tentei, quer saber? Eu vou tentar trabalhar com esse, é, os personagens principais silhuetados mais em preto... E a luz do fogo trazendo aquelas, aqueles tons ali mais claros ali. Então ficou uma cena um pouco mais clara no geral. É, e Mas aí era muito parecida com a, com a original... É, acho que eu, eu tentei dar um pouquinho mais de espaço pra ela. Eu não sei, eu acho que em várias maneiras eu gosto mais da, da original mesmo. <risos> Mas tá aí, gente, a minha tentativa de produzir aí algumas informações, algumas dicas, algumas ideias ah, em cima das artes de vocês. É, acho que a minha favorita é essa daqui, porque o humor tá, tá, tá no ponto, sabe? Eu acho que ficou muito engraçado. <risos> É isso daí gente, espero que vocês tenham se divertido com mais esse vídeo aqui, mais um vídeo gigante que eu tô fazendo pra vocês, nem sei quantos aguentam chegar no fim desse tipo de vídeo mas enquanto... enquanto... Enquanto muita gente não reclamar, eu vou ver se eu, se eu faço um pouquinho mais pra se vocês gostarem. Então, se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa com esse conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo. Escreve um comentário pra mim o que, que você quer que eu traga aqui nos próximos vídeos do canal. Me dê uma sugestão, faça o que você quiser, quiser comentar alguma coisa sobre a minha bela aparência hoje. <risos> Pode fazer, não tem problema. <risos> Mas, gente, é isso daí. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Até lá, muito obrigado, valeu e falou! Tchau, tchau!